E está inserida num bairro de gênese municipal, o bairro Pato Cruz, como acabaste de dizer, que é um bairro enorme, com uma população entre os 8 mil e 9 mil habitantes, que tem uma população maioritariamente de classe média-baixa, ou seja, pessoas com baixo rendimento. Algumas, nenhum rendimento, portanto, são pessoas que, muitas delas estão em situação de desemprego. Também uma população muito envelhecida. A Câmara Municipal, mantendo a rede, resolveu deslocar competências para as câmaras, portanto, as bibliotecas de bairro. Eu não gosto muito de lhe chamar bibliotecas de barco, como eles chamam, gosto de lhe chamar bibliotecas de proximidade. As bibliotecas de proximidade foram uh, transferidas para as, as juntas de freguesia. A junta de freguesia de Carnide é que uh, gera também os funcionários que aqui trabalham, tem relação com outras bibliotecas, porque nós fazemos empréstimos interbibliotecas, Foram estabelecidos há muito pouco... Da Biblioteca Natália Correia, nós não temos. Porquê? Porque, como eu disse, nós trabalhamos em rede. Nós não sentimos necessidade de criar coisas específicas para esta biblioteca, tanto que ela não é independente da junta de freguesia. Portanto, nós temos a missão que é a missão de uma junta de freguesia, não é? Já agora, deixa-me só dizer-te que estes objetivos, esta missão e esta visão, foram delineados em 2019 20 eu já estou aqui desde 2015, há muito pouco tempo. Não existia nada. Não existiam regras, não existia nada. Eu fiz muita confusão. Há avisos, tipo aquele, o aviso que está na parede: não abandonem os seus objetos pessoais. As BLX não se responsabilizam por eventuais roubos ou ocorridos nas suas instalações. Mas não está nada escrito. Mas existem uh, documentos em relação a essas recomendações. Nós sabemos perfeitamente uh, quais são todos os procedimentos cada vez que recebemos uma doação. Criou-se aqui no edifício uma loja do cidadão e as pessoas não querem ir à loja do cidadão. vêm ter connosco. E nós dizemos, mas vá lá acima é que pode ser que elas consigam ajudar. -te. Às vezes, naquele, para tentar que eles percebam que há outros recursos. Ai, não, não, eu prefiro convosco, eu aqui convosco confio, estou à vontade. Vem pedir-nos para escrever uma carta ou para ler uma carta que receberam da família. Por exemplo, receber sem -se abrigo e deixá-los completamente à vontade no espaço e utilizar as, a, a, a, as estruturas e todos os equipamentos que nós temos. Por um lado, de vez em quando fazemos uma avaliação, de vez em quando também vem alguém das BLX fazer aqui, um questionário aos utentes. Uh, fica um dia ou dois. Nós temos, uh, antes tínhamos uma plataforma, portanto, eles conseguem aferir os empréstimos e devoluções portanto, o movimento dos livros, como é tudo passado, é tudo informatizado, eles conseguem aferir qual é o movimento uh, da coleção. Em relação às atividades, nós fazemos uh, todos os meses a recolha de, de, de, de, de, de, de, de, das atividades desenvolvidas, do número de utentes abrangidos e enviado para as belas A única coisa que eu, que eu acho que é importante salientar é... As bibliotecas, estas bibliotecas públicas têm que ter a trabalhar nelas pessoas uh, com formação e com vocação para. Mas também têm que ser geridas com pessoas com formação e com vocação para trabalhar nas bibliotecas. E eu acho que isso é uma das coisas que não é assim tão valorizada como deveria. As pessoas acham que trabalhar numa biblioteca é estar lá sentada e emprestar livros. E, e a biblioteca tem um papel formativo, informativo e educacional, incrível, e social e cultural, incrível, que não é muitas das vezes valorizado. E depois não há investimento. Era importantíssimo investir tanto no pessoal, como no material, como nas coleções, atualizá-las constantemente,